O que, que nos diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton basicamente nos fala o seguinte. Quando uma força resultante não nula agir sobre um objeto, vai, esse objeto vai sofrer uma aceleração. E essa aceleração vai ser diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa do meu objeto, desse objeto que está sofrendo a ação da força resultante. Mas, sinteticamente, eu posso escrever a lei de Newton desse jeito. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa do objeto. Ou seja, para um, um valor, para um uma certa força resultante constante, tá? é, digamos que eu aplique força em dois objetos de massa diferente. Tá? É, uma força de módulo de 10 newtons apontando ao longo de alguma linha. Tá? O que vai acontecer é que o corpo que tiver maior massa vai adquirir uma aceleração menor. Um corpo com menor massa vai adquirir uma aceleração maior. Essa equação é uma equação vetorial. Então, a aceleração é um vetor e a força é um vetor. Massa é, uma, é um escalar. Tá? E, e o que que ela faz ela quantifica como é que o movimento de translação de um corpo muda conforme ele interage com tudo que cerca esse corpo tá é, basicamente é uma relação quantitativa que nos permite prever determinadas coisas okay? nota que da própria equação se a força resultante for igual a zero, a aceleração é zero, ou seja, ou seja esse corpo só vai, só vai acelerar ou desacelerar, tanto faz, né? só vai ter uma aceleração enquanto houver uma força resultante não nula agindo sobre ele. No momento em que a força resultante passa a ser nula, o corpo para de sofrer aceleração. Tá? E a gente pode reescrever então a, a segunda lei numa forma que é um pouco mais uh, popular, né? que a força resultante é massa vezes aceleração. E a aceleração a gente lembra lá das definições básicas, é derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, eu sempre posso escrever a força resultante como m vezes dv/dt. Ok? Vamos olhar o que, que isso quer dizer, quer dizer que se muda, se, se o corpo tem uma aceleração muda o movimento dele, também muda a velocidade, vetorialmente, ela pode mudar né, tanto em módulo quanto em direção, quanto em sentido ou os três ao mesmo tempo. tá? Ou os três ao mesmo tempo, não tem problema, pode mudar os três ao mesmo tempo. O efeito de uma força agindo sobre um corpo, então, é mudar, é ela ser capaz de mudar a direção e ou o sentido do movimento e também o módulo, que vai, o módulo da velocidade, né? que vai fazer com que o corpo se mova mais ou menos rápido uh, pelo espaço. Ok? Sobre a força resultante, né, nós, já, nós já vimos num vídeo anterior né, como é que a gente trata várias, duas forças agindo sobre um corpo, a gente soma vetorialmente, e essa força é massa vezes aceleração. A gente tem que tomar cuidado com essa identificação de que massa resultante, massa, massa, resultante, massa vezes aceleração é igual a força resultante. Num certo sentido, a força resultante não é uma força habitual. Por quê? Porque essa força resultante é resultado da aceleração do corpo. Né? Ou aceleração, perdão. A aceleração do corpo é o resultado da ação dessa força resultante. Tá? A força resultante é a soma de todas as forças que agem sobre o corpo material. Então, ela é o resultado, ela é a consequência da interação desse, do, do, do corpo com o meio que está que em volta. Tá? Ela não é parte das causas da mudança que a gente vê no estado de movimento do corpo, né? tipo ele fazer uma curva. A gente já sabe que vai ter uma aceleração envolvida, aí, que ela vai estar... Tá apontando, né, para dentro da, da, da curva que esse corpo está tá, é, descrevendo no espaço, tá certo? Mas essa aceleração é uma consequência, ela não é parte das causas. Quando a gente for calcular a força, quando a gente for calcular a força total agindo sobre um corpo, né, nós temos que colocar só as forças que não são resultado do movimento da da, da, da ação de outras. Esse é o caso da força resultante. Então, quando vocês forem somar, uh, somar for, uh, vetores, né, nunca vocês devem incluir o vetor força resultante na soma de todas as forças agindo sobre o corpo, porque ela não é uma interação do corpo com o meio que o cerca. Ela é a consequência dessa aceleração. Tá? Sobre a segunda lei, o essencial... É isso daí, e agora que a gente já viu a segunda lei, a gente vai voltar para a primeira lei e ver algumas outras consequências da primeira lei, já tendo em mente né, tudo que a gente viu sobre a segunda lei.